Ai ai. ai. Teve a válvulzinha fechada. A gente já explica a eles como é que funciona. Nem só viu assim. Não, não. nem motor, só motor. Nem só viu. Estão em aqui. Escapa, 90 hum. cavalos, AHU, de referência de motor, original... Na... Estamos a chegar à, à Alemanha. O Alemanha. Que, que é que dizes? Podemos, podemos começar já por um toquezinho? Força. Este barulho que vocês estão a ouvir é a linha de escape não está acabada. Falta dar um né? Um toquezinho. Permites? Força! Tem que se Tem que <risos> o tá, tá se travar. sai bem. não material estás a querer esconder as é coisas. O que é que eu tenho, tenho mais? Desembucha para ganhar.